Olá pessoal, mais um D.O.T. e Paula, sem a Paula, começando esse canal hoje, porque eu tô com outra Paula, tô com outra Ana Paula aqui do meu lado, ei, ei. Ana Galdino e Joyce Rios, nome é artístico, né? Não é Joyce Rios. Eu vou apresentar pra vocês essas duas pessoas maravilhosas que são as diretoras da unidade aqui de São Paulo, porque eu vim passar um tempinho aqui em São Paulo pra poder dar treinamento pra elas, melhorar todos os nossos processos e também poder apresentar vocês, assim. né? para todo nosso público maravilhoso, e a gente vai responder perguntas, as perguntas mais comuns que a galera manda para a gente, e elas vão me ajudar a responder. Então, se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check ela. Então, para começar, eu queria fazer uma apresentação para vocês, mostrar quão pesado, quão grande é a experiência dessas duas mulheres aqui na Twizy Travel. Então, olha, conta para a gente um, um resuminho de quanto tempo você tá nesse meio de vistos, né? O que, que você está fazendo na Twizy aqui hoje também? O que que... Como é que tá esse negócio aqui de você trabalhar com a gente? O que você tá fazendo? Qual sua experiência? Fala aí pro nosso público maravilhoso aí. Primeira coisa é que quando eu falar quanto tempo eu tenho de intercâmbio, não vale a pena, não pode fazer conta de quantos anos eu tenho, ok? Então, 25 anos de intercâmbio, 25 anos cuidando de todos os projetos aí de vocês e agora escolhi a Tio Easy, dentre vários parceiros, pra assumir e cuidar disso aí pra vocês com bastante carinho e zelo. Né? A nossa proposta é uma proposta um pouquinho diferente. É olhar o que vocês têm, o que a gente pode é, investir de melhor na carreira de vocês. E aí estamos aqui. Exatamente. E agora também a Ana e a Joyce são as diretoras da unidade aqui de São Paulo. Eu, obviamente, não consigo dar conta de fazer tudo sozinha. Então, elas me ajudam com o atendimento de vocês aqui em São Paulo, me ajudam com a parte de vistos e tudo mais. Então, vocês estão aí com gente que está muito mais tempo até que eu no mercado para cuidar de vocês. E você, Joyce, conta um pouco da sua experiência aí para a gente também. Bom, eu tenho um pouco menos de tempo que a Ana. Na verdade são 10 anos trabalhando é, nessa parte. Trabalhei com a Ana só na parte de vistos por 5 anos. Esses 5 anos eu cuidei de mais de 6 mil vistos, né? de a Austrália, Nova Zelândia, África, alguns destinos. E aí de 5 anos para cá eu cuido da parte de intercâmbio, cuidando do projetinho como um todo desde o início é, até agora. Mas é, nesses 25 anos de experiência da Ana acompanhando também, porque atitude de curiosidade, Ana é minha irmã, né? Minha irmã mais velha, então a gente... É, escuta falar de intercâmbio já e acho que praticamente desde que nasci. Passando dessa parte de apresentações, estamos devidamente apresentados agora, vamos passar para as perguntas, a gente tem uma listinha de perguntas que a galera mandou para mim, mandou para Joyce, mandou para a Ana, ah, então começa, vamos lá Joyce, começa aí com a primeira pergunta, essa pergunta é muito interessante inclusive, né muita gente faz esse tipo de pergunta Mas... para gente, vamos lá, vamos lá, fala aí. Bom, na verdade... O Leverson mandou uma perguntinha aqui pra gente, tem uma semaninha, dizendo o seguinte é, Joyce, tenho 40 anos, quero estudar na Austrália, não tenho faculdade, não tenho trabalho fixo, sou autônomo. É uma boa? Difícil, né? Mas não impossível. A Austrália é um país bastante receptivo, é, mas a gente só tem que elaborar o projetinho de uma forma que não só a Austrália, qualquer outro país que vocês forem aplicar o visto, entenda que o que você precisa realmente é se qualificar, você está querendo, por exemplo, estudar inglês, você vai estudar inglês para otimizar o seu perfil aqui, não que você está buscando, na verdade, o trabalho, porque ir para a Austrália para fazer inglês e dar permissão para trabalhar, que é uma próxima pergunta aqui, então a gente tem que mostrar que, que o Cleverson, que você, cara, você tem vínculos aqui com o Brasil, então a gente vai ter que montar um projetinho bacana, uma cartinha de intenção legal, procurar dentro aí da sua experiência, é, otimizar o seu perfil para que o seu visto dê certo. Se você achar que, de repente, é muito complicado, mediante uma análise que a gente vai fazer aí do seu perfil, a gente pode elaborar uma outra, uma outra proposta para você, de repente, irlanda, que o processo de visto é menos complicado. Mas eu acho que vale você marcar uma visitinha e bater um papo aqui com a gente, viu, Cleberson? Mas não é impossível, não. Bom gente, vamos continuar aqui. Tirei o Thiago da conversa agora, porque ele fala muito aqui, então... <risos> eu vou fazer a próxima perguntinha aqui, quem mandou foi a Bruna, eu vou deixar a Ana responder aqui. A Bruna disse o seguinte... É... Oi Joyce, tudo bem? Eu gostaria de migrar para a Austrália a minha família. O que é melhor para mim? Bom, o melhor é ouvir a gente. Primeira coisa, Sim. nos escolher. Isso é o seu primeiro passo. Gente, família é o que a gente tem mais apreço aí com vocês. Então, quando eu vejo, por exemplo, Bruna e todas as outras clientes, os outros clientes que nos escrevem é, entregando esse sonho a gente de família, o que, que a gente tem que elaborar? É, entender um pouco o que a família precisa, uma escola para o teu filho menor, é, entender o que, que vocês querem, o que eu posso agregar de curso na carreira de vocês. E não simplesmente estou indo, quero ir embora, estou vendendo tudo, dissipando o meu patrimônio. Então, assim, existem vários fatores que a gente precisa se preocupar em agregar isso no projeto de vocês. O que, que a gente sempre faz? Ouve um pouquinho, o que o casal pretende, quanto tempo, quanto eles têm de disponibilidade financeira para isso, quanto tempo eles estão, assim, dispostos a aguentar. Porque o projeto de imigração, a gente, quando envolve uma família. Não é uma coisa que vai te acontecer em um ano, né? Pode dar certo? Pode. Mas a gente tem aí é, uma série de etapas que normalmente a gente precisa cumprir. Então escolher um projeto, uma regional, uma escola, uh, tudo isso que vai poder confortar vocês para uma adaptação num outro país. E aí, gente, é só sucesso. Mas isso assim, o projeto em família, principalmente na Austrália, que é o que a Bruna está nos questionando, é hoje assim, ainda lidera o nosso carro-chefe. Assim, ainda é o que a família busca e se sente aí bastante, como eu posso dizer, calentada, assim, com um monte de. Com, com muitas opções que elas vão encontrar e que a gente também vai direcionar para eles, né? Então, você Sim. tem com a gente o projetinho desde o seu curso até o final da imigração para a sua residência. Então, fica com a gente. Bom, Luiz está aqui perguntando, Ana. Posso trabalhar enquanto estudo inglês na Austrália? Como é que funciona a permissão para trabalho? Pode trabalhar, Ana? Pode trabalhar. Pode trabalhar na Austrália para cursos acima de 13 semanas, que é o que a gente indica, tá? Regrinha, 12 semanas acima de 12 semanas, pode estudar. A gente sempre pede, no mínimo 14 semanas, para você não ficar com aquele projetinho tão desenhado de estudos para poder ter a permissão de trabalho que você tem que entender é que você é um candidato de um vício de estudos e não de trabalho. Né? Então você vai estudar e consequentemente trabalhar, e não o contrário. Né? Então a regrinha da Austrália, por exemplo, 40 horas quinzenais. Você sabe a diferença? Não entendi. Da regrinha de 40 horas quinzenais e não mais 20 horas semanais? É, na verdade, a primeira semana, se você quiser trabalhar 39 horas e deixar uma horinha só pra outra semana, você pode. Antigamente não, antigamente eram 20 horas por semana, engessado, e agora tem essa diferença. Pris, é minha irmã, É, então você <risos> tem essa regrinha da Austrália, das 40 horas quinzenais, pra você administrar como ficar melhor pra você. É isso. E o Kaique? O Kaique, deixa eu ver aqui o que o Kaique está dizendo. Tem limite de idade para fazer intercâmbio? Isso eu gosto de falar. Então, te dou a... a Kaique a, fez a, uma a... pergunta <risos> que eu gosto de falar porque as pessoas sempre me perguntam isso. Eu me lembro de, do, da minha estudante, dona Elvira, maravilhosa, com mais de 70 anos, a primeira vez que ela fez o intercâmbio ela me disse que eu quero aprender inglês. Então, ela foi, foi matéria da capa Veja. De um determinado momento, e a gente tem assim: intercâmbio. Que você precisa provar a sua questão genuína, então não importa a sua idade, o que importa é qual o seu projeto e como é que nós vamos conseguir colocar esse seu projeto em prática. Então a gente tem é, surfistas com 65 anos que decidiram não quero mais trabalhar, não quero fazer nada, quero fazer intercâmbio, quero aprender inglês e quero viver em gold, por exemplo. Então, e isso é muito sucesso. Então, não tem limite. A gente trabalha com isso e vê assim: o quão prazeroso é você entregar para Dona Elvira, por exemplo, o primeiro intercâmbio dela, para o seu o primeiro intercâmbio dele. Então, isso é muito legal. Eu acho que não tem idade. O que tem é a questão assim, do que a gente vai conseguir desenhar e agregar para você. Todo o país vai te receber, sem dúvida, com o maior prazer. É muito legal. Também é só, é, vale ressaltar, que tem países, por exemplo, lá na Europa, às vezes com 20 anos, o cara já tem o primeiro milhão dele, já tem a vida toda estruturada. Aqui no Brasil é tudo muito diferente. A gente começa a se organizar, a ter nossa estrutura lá pelos 30, depois. Então a gente não pode se comparar com outros países nesse sentido. Embora às vezes fôssemos avaliados como tal, não é muito correto. Então fiquem tranquilos, porque nunca é tarde. Acho que primeiro a gente põe o pé e depois o chão aparece, tá bom? Então é só ter coragem, contar com a nossa expertise, né, no assunto e tudo vai dar certo para vocês, independente da idade, tá bom? Bom, aí a gente tem uma pergunta aqui agora do Pedro: Como escolher a melhor cidade para mim na Austrália? Tenho dúvidas entre Sydney e Melbourne. Na verdade, Pedro, as cidades elas são, né? Elas são, ela tem as suas é, Particularidades cada uma, por exemplo, Sydney é uma cidade mais quente, né? Bem quente. Sydney Melbourne é uma cidade que eu diria mais cultural, né? Então tem que ver aquilo que você gosta, por exemplo. Você é um cara que gosta mais de praia, gosta mais de campo, gosta mais de cidade grande, enfim. A gente tem que entender um pouquinho do seu perfil para te ajudar nessa escolha. Sydney por exemplo, é uma cidade que é. Deveria ser, eu digo, a capital da Austrália, mas não é. Tem muita gente que acha que é, mas não é, né? Mas é onde o centro econômico gira todo ali. Dizem que é uma cidade mais cara para se viver, também é, paga-se melhor a hora trabalhada. Então, tem essas questões. A gente vai entender um pouquinho de você para te ajudar nessa escolha e ficar tranquilo. Bom, a gente tem aqui agora é, o Juliano. Juliano, quanto tempo antes precisa entrar em contato com a Tewizy? E aí, Ana, quanto tempo ele quis entrar em contato antes? Nossa, eu acho que isso define muito do que ele pode estar tá fazendo neste primeiro momento. Porque o que, que é importante quando ele procura a Tio Entender quanto tempo leva para tudo acontecer para o projeto que ele escolheu. Então a gente não sabe se ele está falando de Austrália, que é um visto que vai levar de 5 a 50 dias para ficar pronto. Sim. Um college público no Canadá que pode levar de 3 meses para ficar pronto. Então, além dessa demanda de tempo que a gente tem para a parte operacional, que é a parte menos agradável, porém a mais importante do intercâmbio, a gente precisa entender assim como que é a condição de pagamento, quanto ele pode investir, dá para se começar com bastante antecedência. Tem aqueles que faz, né, que procura a gente muito perto da data do embarque, também acontece, também dá é. certo. Se a gente um pouco doido, a gente diferenças. trabalha mais, assim fica também a noite, não dorme, essas coisas, não o cabelo, mas tudo bem. Né? O projeto sai também. Então a gente tem assim, a gente consegue trabalhar com essas duas pontas. Então, não existe um prazo. É interessante que a gente consiga respeitar os prazos dos consulados e das embaixadas. O nosso operacional é muito dinâmico, então a gente não trabalha a sua remessa, já vai para a escola, então a gente não demanda tempo para isso, mas eu preciso que você escolha, que você seja certa do que você escolheu e que a gente respeite os prazos dos consulados, então eu acho que isso é o mais importante dessa questão de tempo. E só para gente concluir aqui, agora tem uma pergunta da Laura, aqui que ela tá perguntando se é melhor fazer curso de manhã ou à noite, né? E também tem curso à tarde aí, que ela me perguntou... Bom, na verdade, é, os cursos de manhã, até por isso eu tenho uma diferença de preço, vocês vão entender, as aulas de manhã normalmente são mais caras, mas é o que eu costumo dizer que na prática, tanto o professor quanto o aluno, eles estão mais descansados, as aulas são mais lúdicas, é, depois da aula normalmente tem aulas ao ar livre, tem laboratórios, tem trabalhos, tem piquenique no parque, tem as coisas todas, então normalmente de manhã a absorção do conteúdo ela é maior e ela é melhor, até por isso ela é um pouquinho mais cara. À noite, eu, gente, não generalizando, mas eu fiz faculdade aqui no Brasil, fiz faculdade à noite, e eu trabalhava tanto durante o dia e eu torcia para que o professor faltasse na faculdade à noite, que eu estava cansada porque eu queria ir para casa dormir ou fazer trabalho, enfim. Então, às vezes na Austrália acontece um pouco disso também, mas é aquilo, a pochila, o material, o conteúdo é o mesmo. Então, vai muito de você. Falar assim, já esse meu um orçamento só dá para eu comprar o curso à noite. Cara, se esforce que você vai obter o mesmo resultado que de manhã, mas vai muito também do seu desempenho, porque o material vai ser o mesmo. Mas por isso tem essa diferença de valores, tá? Então, os europeus e os asiáticos, eles têm por cultura e estudar de manhã à noite, são mais os latinos que gostam de estudar, gente, né, Brasil. Pouquíssimas escolas têm o mesmo valor de manhã e à noite. Só que você tá estudando de manhã e você precisa mudar para noite, você pode. Paga uma taxinha pequenininha, não é nada engessado. Bem como o contrário, às vezes eu um trabalho e preciso trocar a tarde de manhã. Só que a única que a diferença, como de manhã normalmente é mais caro, você tem que pagar a diferença aí dessas semanas, tá? Também se você pagou mais caro de manhã, nenhuma escola vai te devolver se você mudar para noite. Essa diferença aí maior que você pagou. E os cursos à tarde... As escolas criaram esses cursos agora à tarde e os preços são, para ser atrativo, eles são bem mais em conta. Só que você mata o seu de inteiro. Se você precisa trabalhar, você não vai conseguir. Então, é esse o problema que a gente tem aí do período da tarde. E basicamente é isso. Então, a gente deixa aqui nosso canal aberto para vocês. Se vocês tiverem outras perguntas aí que queiram mandar para gente ao longo do tempo, a gente vai responder com o maior prazer. E é isso, então espero que vocês tenham gostado, nos procurem, nos visitem aqui na agência, a gente vai deixar nossos contatos aqui, e é isso, vai pra ah, Quem fez Rádio CB foi você, não é? Ah, eu. mas eu, eu fiz, fiz direito, direito. Eu tô velho Então faz direito o negócio <risos> aí. <risos> Bom, então é isso, pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo aqui agora sem o deote. Né? A gente roubou aqui, a gente tirou ele <risos> de cena, né, Ana? E é isso aí. Fica com a gente. Se tiverem dúvidas, nos procure. Dê o like aí, se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Conte com a gente. Até o próximo vídeo. Pois é, Paula. Tchau. <risos>